Lembrando que nosso programa pode ser ouvido como podcast e também visto em vídeo no YouTube ou em outras plataformas, onde você também encontra um material de apoio se quiser saber mais sobre o tema discutido em cada episódio. Rodrigo, bem-vindo à nossa entrevista hoje. Opa, sempre as horas, Marcel. Bom, Rodrigo, é, nesse bloco a gente vai tratar do tema do WhatsApp, né? Esse pequeno fenômeno aqui dos celulares que tem várias funcionalidades, vários usos, né? Facilita muito a vida do trabalhador, né? Para marcar reunião, para trocar ideia, para fazer piada, né? É, para coletar informação, mas uma das questões ligadas ao WhatsApp é a disseminação de mentiras, fake news, né? notícias falsas, é, que causam muito problema né? no debate público. É, que características que o WhatsApp tem, em particular, né? diferente de outras redes sociais, que permitem que ele cumpra esse papel ruim? Né? Pois é, acho que você definiu bem, Pera aí, deixa eu... Piscou aqui o WhatsApp, né, inclusive. <risos> Ouviu o barulhinho aí? E pode de novo ou não? Posso começar a responder de novo ou não? Não, segue, segue em frente. um aqui. Segue em frente. Segue o jogo. Vamos lá. Vamos nessa. Cara, pois é. É, você acho que definiu bem, né? É um aplicativo que veio para revolucionar mesmo com a, a comunicação como a gente a conhece. Mais de 2 bilhões de usuários, não é? para qualquer um, né? mas também acaba sendo um, um lugar de, de muita desinformação. E eu vou falar para você, viu eu que estudo fake news e desinformação, eu acho que é o lugar que a gente deve ter mais atenção, mais preocupação uhum. realmente com a qualidade da informação. Cara, a, a característica que, que permite que você tenha bastante conteúdo tóxico, nocivo no WhatsApp é, é a chamada criptografia. Que é a codificação da comunicação. Hum. Trocando em miúdos, quando você manda uma mensagem, Marcel, para outra pessoa, a única pessoa que vai conseguir ver essa mensagem é o próprio destinatário, hum. seja uma pessoa única ou seja um grupo. Isso acontece no Facebook, no Instagram? Não. Nesses outros lugares, todo mundo, ou pelo menos os amigos, caso o perfil seja fechado, conseguem olhar o que está sendo publicado. Isso, muitas vezes, é importante para que a gente tenha uma regulação, um controle da informação, de conteúdos nocivos e, muitas vezes, até criminosos. Né? Uhum. O WhatsApp, num certo sentido, por causa da criptografia, ele é uma caixa preta. A gente não sabe exatamente o que circula ali dentro. Tem uma parte do WhatsApp que pode ter características até mesmo da chamada Deep Web, que é essa web profunda, com uhum. circulação de, de, de é, informações sobre... É, informações e imagens sobre pedofilia, sobre Sim. incentivo ao tráfico de drogas e desinformação política. Sobre isso a gente tem um pouco mais de, de informação, porque são vários os grupos fazendo pesquisa em grupos se especializaram em produzir notícias falsas para o WhatsApp. É, e, e tem aquela, aquela famosa figura da tia do Zap, né? Aquela pessoa que ingenuamente divulga essas informações falsas, porque não tem muita informação, não sabe muito bem o que, que é esse assunto, e aí distribui para o grupo da família, né? Então, mas o que a gente sabe, né, Rodrigo, a gente lê, inclusive, no seu trabalho acadêmico, né? nos artigos que você publica, é que a, a difusão de fake news não é só feita pela tira do zap, né? ela passa muitas vezes por esquemas bem organizados, né? que envolvem empresas, algumas até especializadas na divulgação desse tipo de conteúdo tóxico. Né? É verdade? Totalmente, cara. A tia do Zap, claramente, tem sua parcela de culpa, mas eu acho que os grandes responsáveis são quem joga a bomba na mão da, da, da pobre da tia né? Uhum. Como essa bomba é jogada? Essa é, é, ela é jogada de duas formas. Uma forma é claramente ilegal, que é você comprar base de dados, uhum. comprar números de telefone aí disponíveis no mercado negro e faz envio em massa de mensagens, mensagens não solicitadas. Isso é, vai contra os, os termos de uso da plataforma, do WhatsApp, Sim. e é uma prática em período eleitoral no Brasil que é vetada, você não pode fazer isso. É, ficou provado que isso ocorreu, por exemplo, às vésperas da eleição de 2018, com envio em massa de mensagens é, ligadas ao, a apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro contra o candidato do PT, Fernando Haddad. É, então ficou provada que essa prática legal, pelo menos em 2018, existiu e foi admitida pelo WhatsApp. Sim. Foi admitida um ano depois da ocorrência pelo, pelo WhatsApp. E existe uma outra forma, que é uma forma legal de você. Enfim incentivar é, a, a disseminação de, de, de informações que não, são de mas, que não são de qualidade, mas, obviamente, se você está incentivando a disseminação de desinformação e de fake news, a gente pode dizer que é uma forma legal, mas antiética. Como é que funciona? São chamados grupos públicos de apoio a determinadas figuras políticas. Então, você tem alguns grupos que podem ser acessados ou por convite, link divulgado na internet mesmo, e que são dedicados à produção e disseminação de material sobre um determinado político e contrário, evidentemente, aos seus inimigos. Hum. Qual que é o grande problema? A intenção da maioria desses grupos não é uma intenção de jogar conforme as regras. E aí a gente tem todo tipo de desinformação que você pode imaginar, não é só notícia falsa, né? a gente tem é, notícia enviesada boato fraude descontextualização que é quando você tem uma notícia que no passado era verdadeira uhum. mas você traz para o presente ela deixa de ser de ser válida né claro. então tudo isso acaba sendo produzido é, acobertado pela criptografia a criptografia tem um lado bom que é proteger proteger os dados das pessoas né então a garantia de anonimato para algumas atividades ela ela é importante realmente Uhum. mas tem esse lado muito ruim de encobrir essas práticas que são práticas que podem ser até mesmo criminosas. E desses grupos, esse conteúdo aí sim vai entrando no da, da tiazinha, vai indo para o grupo de amigos do churrasco, uhum. para o pessoal do trabalho, ele serve como um grande acervo de desinformação que vai percolando para os grupos aí propriamente particulares. E como que a gente resolve isso? né? Eu imagino que tenha, que tenha que se pensar numa regulação tanto privada por parte das empresas ou das associações de empresas, mas também algo público, né? Uma, uma lei, né? uma. A gente já tem, evidentemente, é, alguns marcos legais de proteção de dados pessoais, né? Que é, queria ouvir de você se, se podem ter potencial para é, reduzir esse impacto negativo do WhatsApp eu acho que não tem bala de prata, Marcel a gente pode pensar em pelo menos quatro vetores importantes para resolver esse problema primeiro, o Estado, eu acho que precisa mesmo é, ter alguma lei que, que regule regular fake news é sempre complicado porque você vai esbarrar no problema da, da, da censura ou em outro problema que é assim, quem decide o que é notícia falsa e o que não é uhum. nem sempre é tão claro você fazer essa distinção né? mentira em verdade, na verdade, eles não são opostos que, que não se comunicam. Você tem um contínuo né, entre uma coisa e outra. Então você vai ficar muito à mercê mesmo das decisões judiciais. Eu acho que é preciso ver isso com bastante é, cuidado. Mas o Estado pode e deve. É, é, avançar em outras searas, por exemplo, investigação sobre quem produz fake news, da onde vem o okay. dinheiro para quem produz fake news, quais são os canais de comunicação deles, roubar esses canais, certo? Isso é uma coisa que me parece bastante importante. E acho que o que o, que o Estado brasileiro acordou tarde para isso, mas de alguma forma a CPMI das fake news e o inquérito do STF sobre fake news estão produzindo informações que, que aumentam o nosso conhecimento sobre sobre essa estrutura. Hum. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que é uma estrutura relativamente centralizada e parte dessa centralização está ali na sala do lado da presidência da república. Sim, sim. O chamado gabinete do ódio Ele é uma realidade que é o gabinete do óleo. São produtores de conteúdo, supostamente sob a tutela do Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, especializados em fazer peças para desinformação. Né? Então o Estado pode é, é, atuar. As plataformas, ou seja, a tecnologia, também devem tomar suas medidas para evitar a disseminação de notícias falsas ainda está muito frágil no WhatsApp, eu acho isso. O que o WhatsApp tem feito? Basicamente, tentado restringir a quantidade de encaminhamentos de mensagens. Sim. Então, toda eleição que dá algum problema, eles diminuem ainda mais o encaminhamento das mensagens. Antes você podia encaminhar, encaminhar 256, né, para 256 contatos simultaneamente, depois para 20, depois para 5, e hoje tem algumas mensagens que vem com duas setinhas, foram encaminhadas muitas vezes, já que você só pode encaminhar uma vez, um, um, um contato por vez. Mesmo assim, as pessoas acabam encontrando formas de driblar, né? copiando a mensagem em vez de encaminhar. Eu acho que ainda é preciso avançar, as plataformas precisam ser mais cobradas nesse combate também. Você pode é, é, trabalhar do ponto de vista do mercado, ou seja, aí o jornalismo tem um papel importante, melhorar a qualidade das suas produções de forma que elas sejam... É, é, claramente distinguíveis das notícias falsas. Uhum. E para a tiazinha do Zap, para todo mundo, a gente tem que trabalhar com educação. Porque se as pessoas forem mais bem educadas é, em termos de comunicação, né, não uhum. é culpa das pessoas. A gente não teve isso na escola, né, Marcelo? Sim. Certamente, agora vai ser a primeira geração que vai discutir essas questões na escola, o que não deixa de ser uma boa notícia. Né? Mas é importante que isso faça parte da da pauta da educação. E, e só uma última coisa, mesmo com todos esses vetores, esse problema da desinformação, sobretudo no Zap, vai continuar, porque boa parte da adesão das pessoas à recepção e disseminação das notícias falsas é emocional e não é. racional. então A pessoa, às vezes, está muito envolvida com política, ela sabe que aquela notícia é falsa, mas ela vai lá e, pá, é. clica no botão de encaminhar e passa para frente, acaba sendo mais um elo da corrente. Esse ponto que você ressaltou por último, né, esse vínculo emocional, ele até afeta a próxima pergunta que eu ia te fazer. Eu ia falar assim, a pergunta seria assim, ah, o que, que o leitor deve fazer, né, o, que está num grupo de WhatsApp e que recebe da sua tia, por exemplo, entre aspas, né, sistematicamente fake, então todo dia a sua tia posta ali na, na, no grupo da família ou no grupo do, do futebol, né, posta ali uma, uma fake news, é, você deve, você acha que, você recomendaria que, que a, a pessoa deve intervir, escrever alguma coisa sobre isso, né? É, muitas vezes quando alguém faz isso, gera-se um problema, no caso da família, até um problema familiar, porque tem esse vínculo emocional né, envolvido. Essa é uma resposta muito individual, eu diria é. que assim, na medida das possibilidades e da paciência da pessoa, ela deve fazer isso sim, né? É, agora, é preciso estar tá, tá, é, ciente de que não é no primeiro desmentir que você vai conseguir mudar comportamentos. Então, Sim. a paciência vai ter que te acompanhar, porque se de um lado você está desmentindo, do outro lado é notícia falsa e desinformação chegando numa velocidade muito grande, sobretudo se você tem alguém é, no, no grupo particular que participe desses grupos mais públicos aí de disseminação de de notícia falsa, a pessoa está sujeita às vezes a milhares de mensagens por dia, então é uma luta desigual, paciência em relação a isso, e acho que também tem algumas regrinhas de etiqueta que a gente pode seguir. É... Uma coisa que eu recomendo evitar mesmo de fazer é dar lição de moral na frente de todo mundo, quem gosta de ser chamada a atenção. Né? Sim. Você pode medir se o grupo da sua família ou dos seus amigos é um grupo mais ou menos tolerante, ao envio de desmentidos positivos, mas sempre de uma forma educada, né? olha aí. só pesquisei esse assunto aqui, não é bem assim, aí manda um link com o desmentido. Nos casos em que as pessoas ficam ariscas para esse tipo de coisa, você pode sempre também com a mesma educação mandar o desmentido em privado para a pessoa, é, isso acho é que, é é que costuma funcionar. E aí Deixa nas mãos da pessoa, né? Acho que a gente também não pode ter esse grau todo de paternalismo. A pessoa vai decidir se ela vai acreditar mesmo no, no sentido embasado, com evidências, etc. E tal, se ela vai preferir continuar acreditando em fontes que muitas vezes cuja motivação é inconfessável, né? Sim, não, perfeito. Ó, ótima, ótima dica aí para lidar com esse problema, né? E para gente fechar, Rodrigo. É, o no nosso programa aqui ele é acompanhado por várias organizações sociais, sindicais, né, que têm uh, trabalhos de comunicação desenvolvidos. Né? Então, eu queria que você deixasse uma palavra para essas organizações, né, as pessoas responsáveis por elas, elas, em especial a parte da comunicação, como que elas podem utilizar o WhatsApp no seu, na sua atividade profissional? Né? Como o WhatsApp pode ser um aliado, uma ferramenta para a difusão da comunicação, do jornalismo que elas produzem. Perfeito, cara. Eu acho que esse é um canal importantíssimo, porque ele é um canal de baixo custo, tanto para quem produz, quanto para quem recebe, né, Marcel? Todo mundo tem WhatsApp instalado no, no celular. Em geral, os planos populares de internet permitem navegação ilimitada dentro do WhatsApp. Sim. Então, as organizações devem, devem considerar esse canal como um canal prioritário, eu acho. Até porque ele não está sujeito aos algoritmos, né? Se você tem uma página de Facebook, você nunca sabe se as pessoas que estão cadastradas na sua página vão realmente receber a mensagem. Facebook entrega para 1%, 2%, Instagram, a mesma coisa, né? a menos que você patrocine. No WhatsApp, não, se você tem os números cadastrados, você sabe que vai chegar a mensagem ali. Então, eu acho que é um canal que é importantíssimo mesmo de... De, de ser investido, é, sempre com cuidado de produzir peças nativas para o aplicativo, ou seja, que não tenha link para uhum. enviar para o site ou qualquer coisa assim, vale a pena copiar ou resumir ou adaptar a matéria para o ambiente do WhatsApp, justamente uhum. por, por conta da, da característica que eu mencionei anteriormente, né? algumas pessoas têm navegação limitada no WhatsApp, mas os planos de dados não permitem ir para a internet, então fazer coisas nativas para o WhatsApp, textos curtos em geral, utilizando os recursos presentes nessa, é, nessa plataforma, que são os emojis, que são os ícones, até uhum. puxar um pouco para o nosso curso, é, a gente tem um quadrinho que começa toda a parte do texto escrito, que é, se chama cinco pontos para resumir. Esses cinco pontos foram pensados para o WhatsApp. Uhum. Então, as organizações que quiserem, eventualmente, fazer uma versão pocket, é, uma versão adaptada para o WhatsApp, a gente recomenda que, que coloque ali os cinco pontos para resumir. E aí sim, como complemento o link, né? porque aí a gente não está falando de estamos barrando a informação e mandando a pessoa para fora. Não, quem quiser se aprofundar, pode ler o texto na íntegra sim. mais para frente. E talvez essa seja uma estratégia também, para produção de, de conteúdo. né? Então, clips pequenos, é, é, listas de, de, de pontos, né? as, as bullet lists, como, é, como a gente Sim. chama no, no jargão jornalístico. Aproveitar mesmo esse caráter mais telegráfico que, que se popularizou no, no WhatsApp, Marcelo. E você consegue dar alguma dica, alguma referência de algum órgão de imprensa, alguma outra organização que você considere que faça um bom trabalho de comunicação no WhatsApp e que mereça ser acompanhado por nós? Cara, é uma boa pergunta isso aí, viu? porque, por incrível que pareça, é, o... eu acho que algumas campanhas políticas fizeram isso bem. Sim, eu acho que sim. algumas campanhas políticas fizeram isso, isso bastante bem. A campanha política do, do Guilherme Boulos, em São Paulo, que, que eu tenho algumas restrições, as, as mídias mais abertas, uhum. o então, Instagram, enfim, esse tipo de, de, de, de eu achei que, que infantilizou um pouco a, a, a campanha, mas eu acho que eles fazem um, um, algo muito bacana mesmo para o WhatsApp, que é um resuminho das notícias do dia, uhum. é um videozinho curto do, do, do Guilherme ali dando bom dia e falando um pouco para as pessoas, eu acho que esse é um, um bom exemplo de, de aproveitamento né, da, da, das potencialidades aí, de uma multimídia rápida, Sim. com os recados principais que tem que, ser, que tem que ser passados. E uma coisa importante, Marcel, é um canal de, de mão dupla. Né? Eu, eu não gosto das, das contas comerciais que ou não tem é, configuração para você responder as perguntas e as dúvidas e as interlocuções, ou então, o que é a opção da, da, da, da organização não responder? É uma mídia muito próxima e essa formação dessa comunidade né, ao redor da, da plataforma, porque nós estamos falando de, de vínculos, claro, da questão claro. de vínculos mesmo. É. Ela se dá com uma política também de, de, de feedback, de retorno é, constante e, se possível, ágil. Excelente. Rodrigo, obrigado pela entrevista. Até a próxima. Valeu, Marcelo. Um abraço. Realização Repórter Brasil.